Rapaziada, parando no labirinto mesmo. Eita! Nossa, eu tô calmo! Beleza, rapaziada. Finalmente é solo firme, tio. O que que acontece? Já tá rolando as paradas aqui. Ó. O cara gosta de gravar tudo, tio. Ah, meu Deus do céu. Sim. Tem ninguém aqui? Abre ah, essa parada aí. Pera aí, jogo. E aí? Tranquilo, vazou a base é uma parada inteira. Ó, é. oh, tem que se esconder aqui dentro. Bom sinal. Ô oh, meu, agora trancou a porta, jogo. Aí ferrou, hein? He's oh! Quem tá indo? Quem tá vindo? Será que é entrou um dos homens? Vai lá e vê. Será que é entrou um dos homens aqui? É impossível! Beleza, ó, ó, já tinha outra saída Beleza, vamos andando tranquilamente Mapa dos Estados Unidos Vamos dar uma olhada aqui, ó Colorado, New Mexico, Arizona Texas uh -huh. O Mike da SWAT tem um sítio aqui, ó Perto de Ohio o a gente já foi lá, tio Visitou os boizinhos dele O que que acontece? Vamos continuar subindo a escada aqui Ô, oh, meu só se cheiro já? Eu tô correndo, hein? Vamos até o final do corredor. Não para. Ah, Pera f... aí. Tá valendo mais não, né? Não tá valendo mais. Peraí, como assim, tio? Aquela porta bate na nossa cara. Será que essa bateria é lock? Olha lá nos PC, tio. Aqui dentro dos PC. O que que acontece? A gente tem que entrar aqui dentro. Sim. Essa porta tá. Uh, Já abriu para nós, tio. Aí é tranquilo, hein? Ah. Eles vão vamos conectar uma internet aqui. Ó, oh, tá lá uma carta louca aqui. No Lin is World Handless. Acertou. Ah, miserável. Né? Ó, ó, tem um PCzinho aqui, hein? Rapaz, é, chama o Brasil, pelo menos, hein? Ó, o Brasilzinho tá aqui. O que que acontece? Você quer que a gente pra cá? Vai lá e vê! Trancado. Pois é, é lá mesmo. Ô, oh, oh, louco! Me. Cadê você, tia? Cadê você? Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! de Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Rapaziada, é, voltando pro sitião, tio Não, no sitião é um cavernia, não curte Rapaziada, é, fazer o que? É o que tem O que que acontece? Chovendo Gravando Não vou gravar essas porcarias não, tio Vamos subir aí Tranquilo Rapaz, essa chuva tá perfeita, hein Altamente curto Olha os pingos no chão e o brilho das madeiras. Rapaziada, é capricharam bonito e o Cavalinha é curte. O que, que acontece? Yes! Galpões. Rapaziada, o cara abriu, mas não abriu. tem alguma coisa por trás ali. Mas tá tranquilo. Peraí, umas coisas aqui. Chegamos no fim. Passar de ladinho aqui E continuar subindo É isso aí, meu irmão Beleza Soltinha Vamos carregar a bateria antes de mais nada Espera aí, tira uma cabecinha aqui, Parece o Pascoal hein Parece o Pasqual. Tipo, rapaziada O Pascual morre em vários jogos Altas mãos aqui Altas Beleza? Não continua nada a susto Tá caverninho. Tranquilo. Tem como pôr por cima ou por baixo? Beleza. Altas moscas. Eles uma volta aqui. Loki dormindo, preguiça do caramba. Não conversa comigo, não. Eles no barulhos aqui, hein? os uns caras... pendurados. Sintomas, hein? Beleza, vamos continuar subindo. Vamos continuar subindo. Ó, oh, mais barulhos. Rapaziada, altos ganchos. Rapaz, esses ganchos é sinistro, hein? A gente tá, tá, tá aumentando o barulho aqui. Uh! Vamos ficar tranquilinho, hein? Beleza. Rapaz, vamos tentar não ficar enroscado numa paradinha dessa. Tem a porta aqui. Tranquilão, fecha a porta. Rapaz, as portas aqui não tem tranca, tá? Só pra te avisar. Os caras vêm e vai jantar. Ó, oh, peraí, peraí, passou uma parada aqui, hein? Oh, <risos> we, we tried to get her back. Before the enemy cracks from him. But they. Wait, Lynn? Have you seen her? lucky Get out! We have to leave! We have to go. Rapaziada! O cara no apavor ali. Simplesmente com informações da Lynn. Será isso verdadeiro ou falso? O cabernista está curioso. Vamos investigar agora. Beleza. Rapaziada, tem um localzinho aqui gente passar? Bem um no cantinho. Rapaz, volta passar de dela. Ufa! <risos> oh, meu Deus, já já curti. Beleza. Vamos só pegar uma bateria aqui. Que certeza que vai ter? Ou não? será que aquela porta estava aberta mesmo? Aham. Uhum. O que que acontece? Vamos lá, vamos lá. Agora que tá ela boa ali. Hein? Rapaziada, os negócios mexendo aqui. Ó, o PCzinho ligado. Beleza, na tranquilidade. Lena um e-mail de Jéssica. Jéssica entrou na conversa. Ei, Jéssica, você tá aí? Oi! Funcionou! Que esquisito! Consigo ver você digitando! Vira! Vira! Rapaziada, é reflexo da luz. Fiquem calmos. Reflexo da luz não me pega esses efeitos de ilusionismo. Eu já é preparado para esse tipo de coisa. O que que acontece? Beleza, a gente leu o e-mail lock aí. Hã? Me diz aí. Vai ter uma bateria aqui escondida nos PC? PC tem que ter bateria e Os mouse aí. Arrancava todas as baterias do mouse. Quero ver. Um... Como pegar um monte de bateria? Pois é. Ó, oh, ó. Oh. Era só pra isso mesmo, né? Altamente louca essa ação. Foi, foi, rapaz. Foi mesmo. Beleza, a câmera tá começando a dar uns flipinhos. Vamos carregar. Será que alguma porta agora vai abrir? Vamos passar por baixo aqui só pra ver qual é que é. Vou pegar as baterias da recepção. Tranquilo. Oh, oh, eu tinha um curativo ali em jogo. Eu vi, tá? Dois carrinhos Não é possível levar mais curativos Mas é bom sinal, bom sinal Que a gente tem curativo de sobra Beleza, os locais estão todos Fechados, então quer dizer que O que ainda temos que fazer Está conectado com essa sala O que que acontece Deve ser lá no fim de uma. Será que tem que continuar lendo a conversa A gente apertou de novo o PC aqui, não mostrou nada, hein não. mas aqui realmente não é? Ó, tem outro PC aqui. Consigo ver você. O que era aquela outra coisa na sua tela? A janela que você fechou quando eu cheguei. Nada, só uma bobagem. Ainda não aprendi tudo sobre esse computador. Posso ajudar você? Lin está as. Como que é? Comunidade, suporte, esperança, orações para os católicos deprimidos e ansiosos. Rapaziada, ah, é, tá rolando umas paradinhas sinistronas aqui, hein? <risos> é, a porta abriu, isso que é importante. nem aí. O que que acontece? Só voltar. O oh, meu, outra porta abrindo. Beleza. Ó. Oh. Pode ir pra cá, hein? Deve ter outro PCzinho aqui. Jogo! se essa porta abriu, tem que ter alguma parada aqui, hein? Rapaz, eu já não curti, hein? Altamente estranho de passar essa parte aqui, ó. A cadeirinha mexeu aqui, tá aberto. Então tem que ser aqui. Ó, ó, tem uma caixinha aqui. Não é não, pai! Rapaz, não tinha nada aqui não, não tinha nada não. Ó, oh, é aqui, é aqui Rapaziada, onde é que ela tá, tio? Olha ela ali tá lá embaixo Beleza, saída Escrito grande em vermelho Rapaziada, vamos pegar uma bateria aqui Com certeza Vai ter aqui ou oh, não, rapaziada? Outro joguinho da porta, hein? How Rapaziada, beleza, tranquilo, continua. Nossa, a saída dessa vez vai abrir? Nunca, nunca. nunca. Vai lá, vai lá. Ó, ó, já vamos lá, nós estamos sozinhos aqui. Chega dando um soco. Ela desceu aqui, hein? Eu vi você, Jéssica. Você para de mentir. Rapaz, <SILENCIO> não deu nem tempo, tio. Só o sol já chegou beijando. Peraí, joguei. Vaza que o salsiiro tá na captura. Será que. para pra direita? Vamos continuou pra direita? Rapaz, encerrar o caminho já era. Só se cheira o beijo. Já acertamos? Não! Rapaz, já acertamos. Ou erramos. Tinha que ir pra esquerda, eu acho. Rapaz, vamos pegar o fôlego primeiro. Beleza. O que que acontece? Vamos continuar pra cá. Ó, a porta tá aberta ali. Ah! O cara da piscina pegou nós? Foi isso mesmo que aconteceu? <risos> oh meu Deus do céu, onde é que eu tô agora? Tá chovendo. Ô meu, voltamos pro lado sinistrão Aqui que o negócio é treta. Beleza, estamos em algum lugar, tipo, uma piscininha privada. Eu já hein? Vamos tirar um mergulho aqui? Uh! <risos> Rapaziada, vamos, vamos, vamos aproveitar o momento Bem, um banho, pelo menos Peraí, Vamos sair fora Eles descemos O carvane não está vendo muito bem Ó, ó, tem um local pra passar aqui Ai, Deus. Deixa o caminho respirar Ixi Peraí. Peraí, Quem, quem? É o Felipe, é o Felipe Quem e onde? Já tem armário aqui. O jogo. Eu te... Pô, no caneco. Tá escutando esse espaço aqui, tio? Não. Rapaz, já tem locos aqui, hein? Vou agachar. Ô, <risos> oh, meu Deus do céu. Esse é um lugar pra passar agachado ali. Sim. Vamos passar por aqui, tio. Vamos passar. Vamos ver qual é. Ô, é. oh, louco, jogo. Eu volto, hein? Pegar. <risos> Peraí, tipo, ele passa. Ele passa, tio. E aí? Pra onde ele vai? Ele tem que ir pra lá. Pera aí. Rapaz, eu dou um carrinho forte ali. Carrinho forte. Agora é só entrar ali. Ah, tem um rolê no cara nervoso, um tio. Será que é trouxa? Agora eu volto aqui, ó. Ô, oh, louco, ele não deu carrinho não, tio. Peraí. Essa porta aqui tá aberta. Provavelmente não vai ser aqui não. Tipo, né? não! Era só subir, seu Loki. Ele sobe. Vai lá no caneco com eco. Rapaziada. Beleza, tá mais tranquilo aqui. Pera aí, tranquilo em que forma? Como assim? não Beleza, entendi. Beleza, passamos aqui dentro. Rapaziada. <risos> Carrega a bateria agora. Calma. Carrega! Onde é que tá vindo esses locos? Tá barulho de tantã Eita tá, tá barulho de tantã, gente, corre, tem treta e sobe a escada Na moral Ele já pulou a parada aqui Tranquilo Desvia Ele escala, rapaz O cara é Spider-Man <risos> Ô, oh, louco. Rapaz, chega, chega. Uh. Cuidado, cuidado. Loco escala, tio. Olha aí. Será que ele sai? <risos> rapaz, rapaz. Tem outro ali. Vaza, tio. Eita, tô marcando, tio. Tem tempo. Vaza, tio. Vaza. Pula janela aí. Caminhão e tudo mais. Olha o Fusca, tio. Rapaziada, calma aí. Oh, Ô, meu Deus do <risos> céu. O que que acontece? Desce! Calma! <risos> Beleza, vamos subir em solo firme aqui? <risos> Ó, tem uma janela aberta ali. Sim! Ó, tá rolando uma luz ali. Rapaziada, aqui já é mais tranquilo. Aí o caverninha curte a escolinha, tipo... Uh, os monstros daqui são mais amigáveis. <risos> Beleza, já subimos. <risos> Beleza, o cara já tá com medo. Tá, tá chorando aí. É cagão. Correndo pra cá, porta está simplesmente aberta. Já descemos o corredor, rapaziada. Foi o que aconteceu: ó, ó, altos enforcamento, altos. O cara curte filmar as paradas. Bom, vamos sair fora. Vai, pera, pera, pera, tão o que tão o que o jogo. Oh. Rapaziada, pegadas aqui com mãos e outras coisas porta que nem vai mexer, beleza, é pra cá então. Ó. O corredor simplesmente vazio e voltamos à mesma sala. rapaz, tem que filmar os lock aqui mesmo, hein. Altamente enforcados, não sei onde eles estão pendurados. Mas, tem que terminar de filmar, porque o jogo é lock. Sim, realmente. Beleza, terminando de filmar, o que que acontece? porta abriu. Tá rolando uma TV e mais um Jogo da Força. Ah. Black. Beleza, tem uma porta ali no final. Vamos trocar ideia aqui com a porta. Rapaziada, olha a carinha desses Lock aqui, tio. Olha a carinha do Lock, tio. Peraí, está rolando barulhos aqui. Vou parar com isso. Banheiro masculino, banheiro feminino Mas eu acho que é aquela porta ali hein, No final, ó Diogo ah! Parece que alguém fechou a porta aqui Escutei um barulhinho Rapaz, ah. é banheiro masculino É zoado, hein Não reparem a bagunça Beleza, nada de importante Vamos ver o banheiro feminino agora Oh, rapaziada, ele foi bem mais tranquilo. Rapaziada, mijaram no chão aqui, hein? Já não curti. Ah! Altos nomes aqui. Ô, oh, meu... Jéssica, Jéssica, Jéssica, Jéssica. É, Deixou um band-aid pra nós que a gente não tem mais espaço pra pegar. O que que é com... Rapaziada, investigação ao estado máximo aqui. Uma loucura! Beleza. A porta louca que não vai abrir. Ela tava entrando. O que? Ela tinha acabado de desbloquear, tio. Oh, Ô, meu Deus do céu. Beleza. Rapaziada, abre a library. Tô dentro da library aqui agora. Rapaz, aqui é sinistro, hein? Aqui é sinistro. Ó, oh, tudo escurão ainda. Beleza. Ah, peraí, deixa eu só assistir agora. É ilusão, né? É. Ilusão. <risos> uh, quer ver o cara vir beijar? Se eu falo, eu só falta o Salsichense ser invisível ainda. Aí, o cara é o mestre, tio. Beleza, <risos> tá emperrado. Slidinho Vou cair pra dentro dos livros aqui, tio. Rapaziada, para no labirinto mesmo. Eita! Nossa, tô calmo! <risos> Que isso, jogo? Ah, mas aqui tranca, hein? Aqui tranca. Vai tomar num caneco. Rapaziada, tranca Douglas. Rapaziada, o Brioco deu uma trincada ali. Nossa, o cara apareceu com amor. Chegou beijando o cangote no caverninho aqui. Você é maluco, tio? Você é louco dentro da livraria ainda. Rapaziada, eu rodei aqui a parada, nem sei onde que eu tô mais, hein? Peraí, estamos certos, tio. Tá dando bateria. Tu vai se ver comigo, moro? Ele veio! Rapaziada, ele veio. Tipo, vai ter que voltar agora de alguma forma. Ó, o Loki vendeu. Será que a gente voltou? Não! É, deu tempo de voltar ainda, rapaz. Só se ele... Ele... O Salsicheiro bem. O que? Não! Ah, vai, vai abraçar ele. Rapaz, ele vai abraçar tranquilo. Pera aí, Salsicheiro. Pera aí, hein? A gente tem uns acordos aí, hein? Pô, será que deu certo? Será que a gente enganou o Loki? Pois enganamos o Loki. Sobe na montanha de livros. Sobe. Beleza. Tem uma sala secreta aqui. Já abrimos ela. Tá rolando um quadrinho aqui. Exploring Path of Joy. O que que acontece? Explorando o caminho Joy, como que é Joy mesmo, tipo, é alegria, né, é parada tipo alegria. Miserável, tio. <risos> meu mas já não pode usar mais curativo, Rapaziada, Ele está vindo! Quem, quem tá vindo? Tá, tá... <risos> e churu... Rapaz, só o seu cheiro, tipo, cuidado. Beleza, ó, vai na janelinha aqui, tem que ver aqui, tipo. ó. <risos>